Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha história com você. Eu sou Fernanda Noima. Sou mãe de dois filhos, sou casada há oito anos. Sou fisioterapeuta formada há 12 anos pela UFRJ. Hoje eu voltei à faculdade e também estou estudando Biomedicina. Estou no meu primeiro período e estou apaixonada por essa área. Estou fazendo a Biomedicina para agregar valor à minha profissão, para trazer mais conhecimento para vocês. Eu amo a estética. Desde que eu me formei na faculdade, eu sempre me identifiquei nesse ramo da estética e a estética ela tem cada vez avançado ainda mais me formei trabalho há 12 anos com estrias olheiras e trabalho também com outros procedimentos porém sempre gostei de trabalhar nesse ramo de cicatrizes estrias e olheiras me especializei com camuflagem de estrias por tatuagem de olheiras por tatuagem eu iniciei na camuflagem há quatro anos atrás e trouxe toda a minha experiência todo o meu ramo para essa técnica. Hoje eu trabalho realizando atendimento tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Além disso também ministro curso. Hoje eu ministro curso no Brasil, também já ministrei em Portugal, Paris, Espanha, Estados Unidos e a família Stratin que ela tem crescido cada vez mais. Sou apaixonada pelo que eu faço, amo o que eu faço e sempre me empenho a estudar para trazer cada vez mais uma evolução na estética para os meus clientes. Hoje eu tenho dois estúdios Fernanda Noima, um aqui em Jacarepaguá e outro na Barra da Tijuca, mas o meu início foi com muito trabalho, muita dedicação e muito esforço. É muito importante que você persista nos seus sonhos. Quando eu iniciei eu trabalhava com uma maca e os meus clientes e conforme eu fui atendendo eu fui gerando mais e mais clientela quanto mais eu trabalhava, mais eu me apaixonava pela estética e mais eu me apaixonava em querer estudar, em querer estar tá trazendo algo novo na vida é muito importante que você persista, porque a persistência que é a chave do sucesso muitas vezes eu também pensei em desistir, porém ao olhar para tudo que eu já tinha conquistado, desde os meus clientes até as minhas conquistas na minha vida pessoal isso fez olhar para mim e ver que eu era capaz e que não é impossível. Todos nós conseguimos. Basta querer e agir. Não só querer, porque a ação é que vai fazer acontecer. Querer muitos querem, mas agir poucos agem. A ação ela é fundamental para que aconteça. Faça acontecer com o que você tem hoje. Isso é fundamental para que você tenha grandes resultados. Esse é o grande segredo.